Então, quando você acaba meditando sobre a morte, parece uma coisa mórbida, mas quando você medita sobre a morte, na verdade, você está meditando sobre a vida, né? É o que você pode fazer e, na verdade, no fundo, é a única coisa que a gente pode fazer. Eu comprei um bar, ali no Jardim Botânico, um Pelonca Chique, que era um barzão embaixo, uma boate em cima. E aí, aí eu quebrei no meio, irmão. Aí eu quebrei no meio, quebrei numa grana que paguei durante muitos anos, mas acabou sendo uma grande escola de, de vida, de maturidade, e aí, cara, somado com isso tudo, eu, eu, eu pirei mesmo e sentei na janela para me matar, cara. para desistir de tudo ali, sabe? Eu não tava aguentando a dor. E na hora que eu sentei na janela, eu entendi que, que o suicídio não quer se livrar da vida, ele quer se livrar da dor. Fala, galera! Bem-vindos a mais uma edição do Lifehacker Talks, que são conversas inspiradoras com pessoas aí que vêm reinventando a sua carreira e a sua vida para viver aí com mais sentido e liberdade. E o convidado de hoje é o Cobra um cara com uma puta história que compartilhou aí as suas reinvenções ao longo da jornada e sem dúvida nenhuma é um cara que vai te inspirar bastante porque ele chegou ao fundo do poço perdendo todas as suas bases mais importantes na vida e conseguiu se reerguer depois de quase se suicidar e hoje vive da sua arte, impactando positivamente uma galera é um cara que compartilhou com muita verdade todos esses desafios, os aprendizados e como ele se tornou alguém antifrágil, né? que consegue aí beber do seu veneno e sair ainda mais forte Então com certeza esse bate-papo Que foi um show aí de histórias De reinvenção de carreira Mas acima de tudo de reinvenção de vida Vai te ajudar a abandonar o mimimi Tomar decisões aí Mais responsáveis e protagonistas para realmente se tornar O CEO da sua vida E conseguir seguir em frente aí Conquistando tudo aquilo que é mais importante para ti e se você é novo por aqui, se inscreve no canal, ativa as notificações e assina o podcast para não perder nenhuma edição no futuro. Então sem mais delongas, bora pro talk. Fala galera, bem-vindos a mais uma edição do Life Hacker Talks e hoje eu tenho a honra de convidar aqui o Cobra para esse bate-papo. Cobra, obrigado aí pela sua presença, valeu aí por compartilhar um pouco da sua sabedoria. Valeu cara, obrigado pelo convite, vamos embora. Tamo junto. Então, Cobra, em vez de perguntar para você o que você faz na vida, aquela pergunta escrota, né, que bota a gente num quadradinho, eu gosto sempre de começar aqui perguntando sobre as suas paixões, né, o que, é que você é apaixonado hoje na vida? Cara, sou apaixonado pela vida, sou apaixonado pelo por, pela vida no sentido de viver. Eu perdi, perdi todo mundo, né? na minha vida, da minha família, tive muitas perdas, e todo mundo que passa por uma parada dessa é, se agarra muito na vida, né. Então, quando você acaba meditando sobre a morte, parece uma coisa mórbida. Mas quando você medita sobre a morte, na verdade, você tá meditando sobre a vida, né? É o que você pode fazer e, na verdade, no fundo, é a única coisa que a gente pode fazer. Então, cara, eu sou apaixonado pela minha família, né? sou apaixonado por esporte, sou apaixonado por gente, cara. Adoro conversar, trocar ideia, ouvir a história das pessoas. Adoro, cara, sou apaixonado por história. Foda, animal. Muito bom. E você trouxe um ponto aí que eu concordo muito que a galera confunde, né? De falar de morte e tal, leva pro lado mais sombrio, mórbido. Né? Mas a Memento More, né? tem até tatuado aqui. E a melhor forma de você viver uma bela vida é imaginando que essa nossa passagem aqui é muito frágil, né? Qualquer momento a gente pode partir e se a gente não aproveitar cada momento, cada segundo, como se fosse o último, né? Cada despedida, cada momento com alguém, imaginando que talvez a gente não veja essa pessoa no futuro, é um grande desperdício, né? Então, já começamos profundo aqui, vai de papo, muito bom, <risos> top. E agora se te perguntar se você, sei lá, encontra com uma tia, é, a mãe de um amigo seu da, da escola, que não te vê há anos, e ela pergunta o que você tem feito da vida. E o que você responde para ela? Você conhece o Instagram, tia? <risos> ah, Não mais, eu ou mais ou Facebook, mas. <risos> conheço mais ou menos. Ah, então, estou trabalhando com desenvolvimento pessoal, estou dando palestra, ajudando as pessoas a superar os problemas que eu tive que superar um dia, que a vida me impôs, como assim, eu só tinha uma saída, né? Era, era, era ser forte. E eu tento ensinar as pessoas a saírem dessa sem ter que passar pelo que eu passei. Né? Então é isso, tia, que eu faço, eu uso o Instagram aqui que, eu faço, que me ajuda a alcançar uma quantidade de gente que, que eu sozinho, obviamente, não vou conseguir Então eu fazia isso na minha vida, conseguia sempre tocar o coração das pessoas, conseguia inspirar as pessoas com a minha história, as pessoas, sabe? É, a primeira coisa que pensam quando ouvem a minha história é tipo, cara, eu não tenho que reclamar, realmente, assim, é tudo culpa minha, eu, eu só não consigo o que, eu, o que eu preciso porque eu não quero Nada do que eu contava para mim é verdade. Então eu uso o canal do Instagram hoje para ampliar essa mensagem e tentar mudar mais a vida de cada uma das pessoas. Excelente. Foda. Agora, imagino que nem sempre foi assim, né? Antes disso você teve outros momentos de, de carreira, de trabalho, de de, enfim, de ocupação, né? Vamos dizer, eu odeio essa palavra, mas a gente usa aí. Né? Me conta um pouquinho aí como é que foi a sua jornada e, e também divulga pra galera aí, compartilha esses momentos aí de superação que você viveu. Então, Lian, é, cara, eu, eu, eu há pouco tempo eu faço o que eu faço agora no Instagram, tem 10 meses, e foi agora que eu descobri é, que eu nunca fiz o que eu queria, nunca, eu nunca escolhi o que fazer. Né, eu sempre fiz o que, o, que, o que dava e o que aparecia. E aí, por isso, essa inquietação a vida inteira. É, cara, eu fui atleta profissional, fui, de, fui remador profissional da seleção brasileira, é, do Flamengo, eu tá, assim, tenho meu nome na placa de bronze lá no Flamengo, tenho, tenho uma história no, no esporte, mas comecei a remar porque eu jogava muita bola. E eu, pequenininho, fui fazer um teste no Flamengo, passei, mas o cara falou, cara, você é muito magrinho, vai, entra no Remo pra você ganhar uma carcaça, senão você não vai se machucar. E eu acabei entrando no Remo, porque meu irmão remava, e aí foi continuando. E aí, uns 17, 18 anos, um olheiro de uma, de, uma, de uma agência de modelo aqui no Rio, passou ali pelo Flamengo, me viu sem camisa, levando barco e tal, e achou interessante o lance do, de ter um corpo moldado pelo esporte, não da academia, e aí me chamou para modelar e tal, eu trabalhei com modelo um tempo também, e aí depois juntei a grana do remo e da moda, eu comprei uma loteria, porque é uma merda do um aluno, não, sabe? não era bom aluno, então eu não me formei, aí comprei uma loteria, e pô, a loteria deu super certo, só que a gente era assaltado toda hora, né? porque a loteria tem uma movimentação grande de, de, de grana, que não é nossa, e não tem a segurança de um banco, né? então toda hora a gente era assaltado, a loteria que eu tinha ali em Parema. aí vendia a loteria, e conhecia muita gente, é, sempre fui amigo da galera toda aqui da Zona Sul, e aí comecei a fazer festa, fazer réveillon, Fazer umas, umas coisas diferenciadas assim Aí comecei a empresariar umas bandas e tal e, e aí depois peguei a grana da loteria e comprei um bar Ali no Jardim Botânico, os Espelonca Chique Que era um barzão embaixo, uma boate em cima E aí, aí eu quebrei no meio, irmão Aí eu quebrei no meio Quebrei uma grana que paguei durante muitos anos Mas acabou sendo uma grande escola de, de vida, de maturidade Ali, ali você vê a, a, como, como o ser humano é perverso, né? Tipo, todo mundo é teu amigo quando você está numa condição De repente você perde essa condição o jogo muda descaradamente e a vida ela é assim. E ela se mostra para algumas pessoas de uma outra forma, de uma outra face, mas assim, a vida é isso aí, cara. É, mais de 80% da população vive essa vida de dívida, de, de negociação, de saber se vai comer uma duas vezes por dia, o que pode comer. Então, isso eu me deparei com isso. e, e aí, Mas, enfim, né, o bar fechou, eu voltei a fazer evento e os eventos deram muito certo, eu fazia os melhores eventos do nível, os melhores do Brasil. É, trabalhava na produtora que fazia o de Fica Comigo, Samba de Santa Clara. carregava multidões, Todo final de semana eu estava num estado diferente do, do, do Brasil. E aí, ao longo da minha vida, eu sofri violência doméstica com a minha mãe e minha mãe apanhando. E aí, é, pouco tempo depois, é, minha mãe faleceu no um acidente de carro. Tive os quatro avós, perdi os quatro avós depois disso. E aí, mais velho, é, aí fui casado uma vez, tenho uma filha de nove anos. Me separei da mãe dela. E, e aí sou casado de novo agora, tenho um filhinho de um ano e oito. Mas, num determinado momento, eu descobri um câncer na cabeça do meu pai, que era, porra, meu herói, meu guia, meu tudo. E ele começou a perder, como era na cabeça, ele começou a perder um pouco de memória, perder um pouco de juízo, assim. E aí, a gente embarcou nessa, e depois a gente descobriu, foram 10 meses de sobrevida ali. E aí, nisso, a minha ex-mulher casou com um cara de Brasília, levou minha filha para Brasília. Eu, por conta do esporte, já tinha quatro cirurgias no joelho. E aí, fiz mais duas, né? mais um em cada, coloquei uma prótese completa em cada joelho. Isso tudo ao mesmo tempo, né? Perdi meu pai, é, botei as próteses no joelho e minha filha estava indo para Brasília. Cara, a dor que eu sentia nas pernas era uma parada absurda, assim, é a cirurgia da ortopedia mais violenta que, que, mais que tem na ortopedia. Não tem conhecimento de alguém que tenha colocado as duas pernas ao mesmo tempo, ok coloquei. E aí, cara, somado com isso tudo, é, eu, eu, eu pirei mesmo e sentei na janela para me matar, cara. Para desistir de tudo ali, sabe? não estava aguentando a dor. E na hora que eu sentei na janela, eu entendi que, que o suicídio não quer se livrar da vida, ele quer se livrar da dor. Então, não tinha por que eu me jogar, assim, eu tinha que resolver. E aí, me botei os pés para dentro e foi a hora que eu mergulhei para dentro de mim e falei, cara, eu preciso me conhecer para saber quem eu sou, aonde eu tô para entender para onde eu vou. Então, a gente me desfiz de tudo, cara, saí da loteria, sair da, da produtora é, e falei, cara, agora eu vou fazer o que eu gosto, que é, que é entender a história das pessoas, conversar com as pessoas, dividir minha história. E aí, comecei a me formar, minhas formações dentro disso que começou, na verdade, é, é, sendo muito sincero, cara, começou a dar nome coisas que eu, que eu já era, sabe? Que eu já sabia, que eu já fazia, que eu já falava. Então, por exemplo, Antifrágil, é um livro que eu li, que eu achei foda. Mas eu sou antifrágil, sacou? Eu me beneficiei com o caos da minha vida, entende? Cada cagada que aconteceu na minha vida, eu saí melhor, eu saí mais forte, eu saí mais feliz. Não com óbvio, mas pelo que eu me tornei, entende? Então, as minhas formações foi dando nome, foi dando, foi dando forma para quem eu era, já, entende? E aí eu mudei o rumo todo e me tornei o protagonista de tudo mesmo. E aí, botei a cara no Instagram, ah, tô dando palestra, tudo. Cara, animal. Porra, é uma história muito forte, né, que, que todo mundo com certeza se identifica com uma parte dela ou com alguns momentos, né, de, de, seja a perda de gente querido seja a dificuldade de um relacionamento, seja é, uma doença, uma operação, e, enfim, todas as bombas, né, que às vezes a gente espera ela estourar para aí então mudar. No seu caso foi tudo ao mesmo tempo, então foi a bomba nuclear. Mas o ser humano, infelizmente, ele é muito próximo dos dinossauros nesse sentido, né, que a gente tem que tem um meteoro caindo aí pra gente começar a fazer uma reinvenção, uma mudança mais profunda, né? Você Sim. acha que precisa ser assim ou dá pra gente antecipar uma mudança de maneira mais sustentável? Cara, dá, dá, pra, dá pra mudar com certeza absoluta. Eu tenho feito isso com muitos mentorados meus. Cara, mas aí vem uma palavra que, que parece simples, mas é coragem. Mano. Você tem que ter coragem, bicho. Pra jogar tudo alto. E aí parece, aí, é aí que tá a doideira. O ponto central de tudo é isso. Pessoas me procuram, eu trabalho muito relacionamento, né? Eu uso tudo isso para falar de relacionamento. É, e, e às vezes as pessoas me procuram e falam Pô, eu tô casado há 15 anos, tenho dois filhos, mas, cara, tô interessado por um outro homem, não tô feliz há muitos anos, mas, pô, não dá pra me separar, né? Caralho! Pô, não dá pra continuar assim, brother. Como não dá pra separar? Isso só me disse cagada do teu... Então, assim, as pessoas não têm coragem para sair de uma situação muito ruim, entende? Não é, não é sair de uma situação boa para uma melhor. Você tá muito infeliz, você tá muito mal, seja no trabalho, seja na saúde, seja com teu corpo, seja no teu relacionamento, você, você, na verdade, é só precisa enxergar que que é a realidade, não é essa coisa ruim que as pessoas dizem que é, entendeu? Que, tipo, ser gordo é normal, que casamento é uma instituição não parida, que trabalho é uma merda, que a gente só trabalha... Enfim, todas essas máximas que, que as pessoas falam, né? E as pessoas precisam entender, e eu conto isso, né? E, e, e brigo, e pego pelo horarinho de caralho, a vida não é essa merda que as pessoas dizem que é, entendeu? A vida é uma merda, porque em algum momento da vida você escolheu ter essa vida merda que você teve, e você pode escolher ter uma vida próspera, ter uma vida maneira, trabalhar com você quer. Não é só na televisão que existe isso. Né? E eu digo por mim hoje, cara, eu sou muito feliz fazendo o que eu faço. Eu tenho que tomar cuidado é, pra não passar o final de semana estudando, trabalhando, porque, cara, você acaba trabalhando na família, né? Porque, assim, quando você é apaixonado, parece que chega, né, Ian? Mas parece que você não tá trabalhando, né? Foda. Cara, você falou muita verdade, porque com a galera que eu também troco ideia, alunos, a galera das mentorias, é, a coragem é o ponto principal, né? E eu acho que a simples coragem de questionar já é uma coragem inicial. E sem o questionamento né, dessas máximas que você trouxe, que aí eu estava falando, a gente estava conversando um pouquinho antes, que eu uso muito esses seis pês, que são esses seis filhas das putas <risos> e acaba com a nossa vida, que são os nossos pais, os nossos professores, patrões políticos, padres e publicitários que vão implementando todas as noções de verdade, essas limitações, e isso acaba que... É, cria um contexto de vitimização extrema, que você fica terceirizando a culpa para todo mundo, mas na verdade esse grande sistema, essa, essa grande matrix que a gente vive, e se você não começa a se questionar questionar o que a galera fala para você, você só vai no, no piloto automático, vivendo cada dia, quando vê, chegou no final do, da, da vida, com a porrada de arrependimento, né, deveria ter trabalhado com o que eu gosto, deveria ter trabalhado menos, deveria ter expressado... Né, meus sentimentos de formas verdadeira, deveria ter passado mais tempo com meus amigos. Tem né, até aquele livro, Antes né, de Partir, que fala dos cinco principais arrependimentos da galera. Então a gente sabe da parada, mas acaba que pela correria do dia a dia, pela alienação né, que, que a gente vive aí, acaba que nem se questiona, nem tem a coragem para se questionar. E geralmente, com o questionamento, vem o despertar, e daí depois você tem que criar uma estratégia para revolucionar ou não, ou pelo menos mudar esse terreno que você. Que você acabou criando para ti, né. E dentro dessa pegada, é, se você olha aí para sua vida 20 anos atrás, se você pudesse dar um conselho pro Cobra lá atrás, o que você diria para ele? Cara, segue é intuição, segue é intuição, sai dessa dessa essa dessa, dessa moldura que as pessoas tentam te colocar, né, faculdade tudo, cara, assim, eu tenho muito cuidado para falar desse lance de faculdade, parece que você tá fazendo uma apologia, não existe apologia nenhuma. A única apologia que eu faço, e é esse conselho que eu daria para mim, é, siga a tua intuição, cara, faz de verdade o que você ama e faz com consistência, faz acreditando faz todos os dias que isso vai dar certo, é, assim aí não tem como, cara, quando você se propõe a fazer até dar certo, Ian. não tem como, saca vai dar certo, então é, a gente acaba indo contra o que a gente ama contra o que a gente acha, contra o que a gente pensa e a gente segue esses seis pês aí, que parecem o um Porto Seguro né parece que a, que a loucura é fazer o que você ama e o certo é fazer o que as pessoas dizem que é certo. Então, é assim, o que eu diria para mim é exatamente isso. Essas pessoas não estão falando pro teu mal, essas pessoas estão replicando o que falaram para elas lá atrás. Não existe maldade, não existe sacanagem, mas existe uma ignorância, né? Então, segue no teu caminho, que se você vai fazer essas pessoas felizes, sente feliz. Óbvio, animal. E dentro desses últimos meses aí de estudo, de bastante prática, de, porra, tá trabalhando com uma parada que faz seu coração, seus olhos brilharem, é, você teve que aprender a falar muito não né porque senão não tem limites né você vai realmente se dedicar muitas horas muita energia e talvez deixar coisas de lado imagina que produtividade hábitos seja algo aí que você curte que você gosta que você implementa na sua vida eu queria saber aqui que você ficou melhor em falar não aí nesses últimos meses cara por incrível assim você é atleta também né Foi. É, O atleta o esporte principalmente o esporte de alto rendimento ele traz uma disciplina para gente que é uma parada muito acima do, da média. né? eu quando comecei a remar muito cedo, eu não sabia que eu era com a disciplina tão acima da média, porque eu tinha outros atletas do meu lado. Né? Então, quando eu fui para o Teoricamente Mundo Real, que eu vi o quanto as pessoas não são comprometidas, né? não tem disciplina a fazer. Então, eu tracei um, um, um pequeno plano das coisas que eu tinha que fazer ali e não foi difícil. O, o que eu mais tive de dizer não foi para minhas neuroses, cara. para não ouvir o que as pessoas estavam dizendo, que foi a minha maior dificuldade no início. Como eu era famosinho fazendo os eventos, os eventos eram muito grandes, eu ganhava muito bem. E porra todos os amigos iam para a Camaraça essa porcaria, comigo, iam para as minhas melhores festas e tal. De repente eu fui para um outro lado, cara, eu fui julgado de blogueirinha, de de, sabe, de maluco, de um monte de coisa. E aí isso me atrapalhou demais, cara. Mais que quase que eu parei por isso, sabe? Então, assim, eu, eu o que eu, que eu mais é, tive que dizer e que hoje eu digo, porra, com letras garrafais e cago para essa porra hoje em dia, é o que as pessoas pensam no respeito, cara. Isso machucou muito no início, já, muito. E eu posso te dizer que não tem mágoa, não, cara. Eu, quero, eu, eu, eu vou me livrar dela em algum momento, tá? Mas, mas porque foi muito difícil, bicho. Como é muito recente, foi muito difícil esses julgamentos, assim. Então, te dizer não porque eu pensava, do que, do que pensavam de mim, foi, foi a maior frequência que eu tive que dizer não. O resto, cara, sempre esporte me, me, me ajudou. Foda. E o que, que te fez seguir em frente nesses momentos aí de, de dúvida, de medo, de, de mágoa? Né? Nessa, nesse momento que essas vozes, esse julgamento dos outros estavam. Batendo mais forte. Pô, eu, eu, eu lembrei de quando eu estava sentado na janela, para acabar com a minha vida, e eu estava sozinho, cara. Sozinho, sozinho para tá? Ninguém sabia que eu estava fazendo aquela merda. Né? Mas assim, é assim, se naquela hora eu tive que sair do momento mais difícil da minha vida e botar as pernas para dentro, eu não tenho que ouvir a opinião das pessoas sobre o que eu tenho que fazer, sobre o que eu não tenho que fazer. Assim, a vida me levou, as dores que eu senti me levaram quase é, a um fim na minha vida. E eu sozinho, cara, cara com uma força sobrenatural. Eu botei minhas pernas para dentro. E nesse momento eu falei, cara, você vai voltar a fazer o que você tá fazendo esses anos todos? Você vai voltar pra janela, cara. Então, tipo, não faz sentido o que essa galera tá falando, entende? Eu preciso seguir em frente para nunca mais passar pela minha cabeça a ideia e a possibilidade de, de, de acabar com a minha vida de novo. Então eu preciso fazer diferente. Foda. Isso me ajuda até hoje, cara. Isso me ajuda até hoje. Assim, eu entendo que isso foi o fundo do poço. E, e, e assim, sem querer ser clichê, mas esse fundo do poço de fato me questionou dali não, não, não tinha como eu cair mais, tá né? aí? Quais os maiores medos que você superou? Cara, é... eu, eu como eu perdi minha mãe muito cedo, eu perdi meus avós, eu tinha muito medo de perder meu pai. E, e essa essa meditação sobre a morte, né, cara, eu, tenho, eu conto isso em lives e palestra, em meus mentorados também. Quem nunca meditou sobre a perda dos filhos, né? Então quem mais de outros filhos morrendo, dos pais morrendo não ama de verdade, quando você ama de verdade necessariamente você pensa na partida dessas pessoas porque é de fato meditar sobre a vida, então eu tinha muito medo de perder meu pai e pensei muito cara, imaginava meu pai indo, imaginava me despedindo foi uma coisa que parece que eu despedi do meu pai muitas vezes é, para estar pronto para esse momento, só que você nunca está pronto, é né? óbvio que você não está pronto mas eu tinha muito medo de perder meu pai é, e foi muito difícil cara, porque não foi só a perda dele foi é como se tivesse sido o último elo cortado com a minha origem, sabe? como eu já tinha perdido todo mundo tinha ele quando ele foi, parece que eu fiquei meio sem saber quem eu era, entende? Aí você não tem mais álbum de criança, você não tem mais aquela referência de ah, você era assim quando eu adolescente, você não tem mais nada. Você é você e o que você conta para as pessoas a partir daí, entende? Você não tem mais quem conte para você e por você. Então foi muito difícil essa partida. E aí, nesse momento, eu entendi que eu era o chefe da minha vida, que eu era, que era a, a, a pessoa madura dentro de casa, que tinha que ser a seguir ali era eu. E, cara, mais uma vez, cara, eu tinha muito medo do julgamento ali. Muito medo do julgamento ali. Isso ainda me honra, tá? É uma coisa que eu tenho anotado no meu papelzinho aqui, são é exercícios diários que eu faço para me livrar disso, hoje ainda é dor, tá? hoje ainda é, é, é exercício, é, em algum momento isso vai virar hábito, cagar, cagar literalmente porque as pessoas estão dizendo em algum momento vai é hábito, mas, mas assim, o julgamento ali é me um incomoda muito. Foda. Você falou de alguns exercícios que você faz diariamente, né? para ter essas importantes reflexões e mensagens aí presentes na sua vida. Conta um pouquinho o que você faz assim diariamente. Cara, eu tenho, eu tenho um, um hábito, adquiri um hábito há pouco tempo, que é o um hábito de me ouvir, ficar quieto em algum lugar, de preferência, contemplando alguma coisa da natureza, tá? Quando eu posso, obviamente, quando eu não posso vai em casa mesmo. E aí, cara, largo o telefone, largo tudo, não medito, não é uma meditação, tá? É uma coisa bem consciente mesmo, escutar o meu corpo, o que está doendo do corpo, é, como é que está a minha respiração, o que, que eu posso melhorar a minha respiração e, e deixa a vida passar pela minha cabeça, cara. E, e, e essas horas, eu, eu presto muita atenção, fico muito atento nessa Boto toda a sensibilidade a, a, a, a, na máxima potência dela. Então, quando passa alguma, algum medo, quando passa alguma, algum incômodo, quando passa algum sofrimento, eu me questiono por que, que isso está ali e o que que eu posso fazer para eliminar ele. Entende? Então, diariamente eu fico de 10 a 15 minutos é, Nessa, de me ouvir, de saber quem eu sou, de saber é, para onde eu vou, entender meus defeitos, assumir meus defeitos, assumir quem eu sou, sabe? Uma coisa mesmo de, de colocar o pé no chão descalço e, e troca de energia com o universo, parece cara parece coisa de bicho grilo, mas não tem nada de bicho grilo, né? é uma parada totalmente racional, sabe? A gente vive meio que no automático e a gente muitas vezes vê o mundo através do, dos olhos dos outros, a tua opinião acaba sendo a opinião dos outros. E não tem como você fugir muito disso. Essa camisa que você está usando agora, você você foi influenciado por alguém em algum momento que você não lembra. a Armação do teu óculos, a tua barba, a minha barba. É, é, isso é, gente. Faz sentido, sabe? Mas se você for o tempo inteiro assim e você for só assim, daqui a pouco quem é o Ian? Quem é o cobra? Então eu tento me conectar comigo todos os dias e estar tá muito ligado no que está passando ali. Quais são as felicidades? Quais são os medos Quais são os apóstolos? Entender pontualmente o que eu posso fazer para que eu é melhorar. Foda que essa reconexão é um exercício diário para voltar à essência, né? Porque, como você falou, são as camadinhas de cebola que a gente vai botando inconscientemente quando vê, caralho, quem sou eu, né? E é foda, porque são essas pressões aí dos seis peixes que a gente vai sendo moldado, e se você não tiver exercícios ou momentos de quietude, de solitude, para você realmente fazer esse mergulho profundo, seja através da meditação, seja através da escrita criativa, seja alguma forma de você reconectar com coisas que estão a interpretar os seus sonhos, e o caralho é quatro. Você se afasta muito pela correria do dia a dia e você vira mais uma marionete, mais uma máscara corporativa, máscara com os amigos, máscara com tudo, e você não tem essa autenticidade, essa essa mistura de sombra e amor, né, que você no final junta tudo e é você, né? E legal, essa daí eu volto e meio tento também ter momentos de contemplação, mas hoje a escrita me ajuda muito. Que eu, todo dia quando eu acordo com uma parada na cabeça, no coração, eu falo, puta que pariu, seja as incertezas e seguranças inseguranças da vida, boto no papel, isso me ajuda a falar, caramba, é realmente botar para fora. Me ajuda muito também, cara. É, ler coisa antiga minha, eu tenho um caderninho meu, velho, aqui, que eu, eu escrevo minhas coisas, meus esboços e tal, e volta e mail eu paro uma olhinha ali pra dar uma olhada no que eu escrevi antes, e às vezes o que você escreveu antes, te acende de novo que você estava tá sentindo naquele dia, entende? E esse lance da contemplação, cara, é, é um pouco pra você dar uma peneirada, o que, que é você, o que, que não é você, sabe, o que você está fazendo para agradar o outro, o que de fato te agrada e assim, o que faz sentido você fazer para agradar o outro, que a gente vive numa sociedade é importante você agradar o outro, é importante você fazer o que você não gosta para agradar o outro mas de forma consciente, sabe então, que não seja isso feito a lá isso me incomoda, isso é feito de qualquer jeito não, não, não, calma aí cara eu não tenho problema nenhum em fazer uma parada que eu não gosto tanto para te agradar, entendeu, hein? inclusive tenho orgulho disso mas assim, que eu tinha pensado antes que, que, que, que, seja, que seja um esforço é, só dentro do, do, do corpo do esforço, e não seja uma agressão. Entende? Não agrida nada que eu, que eu, que eu pense, nem o valor meu, nem, nem o princípio. E muitas vezes, cara, as pessoas não fazem isso, cara. Não fazem isso. E aí você entra numa roda viva, que, cara, é muito difícil de sair, ó. Muito difícil, cara. Esse lance de bloco de carnaval, tava falando ontem isso, cara, sobre autoestima. Eu, eu, eu quando começou o bloco de carnaval, deve ter uns 10 anos, irmão, eu sou também, né? Tô. É. Deve ter uns 10 anos quando lançou essa moda de bloco de carnaval. É caramba, né? É. É. 10, 15, é. é. é. Então, cara, no começo eu ia pros blocos, né, pro Carioca, vai, assim. mas eu achei, sempre achei uma merda. E eu, eu, eu ia, porque eu, eu não queria que as pessoas achassem que eu não gostasse, então eu tinha medo de desagradar as pessoas por dizer que eu não gostava. Então eu ficava naquela procissão de cerveja quente, no teu lugar para desistir. Acordando, nego na rua. Porra, para fazer uma merda de um ritual, para meditar, mas seis horas no sábado tá. <risos> exatamente, exatamente. Não, e assim, para mim aquilo era um perrengue, cara. Para mim aquilo era uma merda. E eu demorei, cara, a, a, a assumir pra mim que aquilo era uma merda e ficar em paz com aquela escolha, entende? Então cara olha que coisa maluca, cara. Quando você não tem essa contemplação, quando você não para pra se escutar, quando você não para pra se enxergar, você fica carregando uns pesos, você fica carregando umas dores que simplesmente é peso morto. Basta você largar, sacou? E andar. E, cara, meus amigos continuam aí, os que gostam de blog, também me bloco, me respeitam muito mais, porque, enfim, viram ali uma personalidade que as não gostam, foda-se quem gosta. Mas, enfim, cara, é isso, cara. Você entendeu o que é teu e o que não é teu, entendeu? O que vale a pena carregar, o que não vale a pena carregar. Senão você vai ver, bicho, você está cheio de mala, você tá cheio de peso, atrapalhando a tua caminhada e nada daquilo é teu, entende? Perfeito. Cara, você falou uma parada muito, muito alinhada com uma, uma reflexão que eu tô escrevendo o um livro sobre o conceito do CEO da própria vida, que é, você falou em alguns momentos, chefe da própria vida, que eu acho que é muito essa pegada, e eu faço um paralelo de olhar para a vida como se fosse uma empresa e dá para fazer várias analogias de cada área de uma empresa você conecta com uma área da vida e se você usar ferramentas e uma estratégia que, que já está bem madura no ambiente de startup seu empresarial você consegue ter uma puta transformação no indivíduo né que foi basicamente o que eu fiz também e aí tem a parte de recursos humanos né pessoas relacionamentos que é tudo na vida e aí eu estava num capítulo deles falando da, da questão da demissão que a gente vai ter que demitir algumas pessoas e é normal a gente ter que demitir Pessoas fizeram sentido pra caramba num ciclo lá atrás, mas que hoje em dia já não tem mais nenhum alinhamento. Né? Quando você encontra só papo nostálgico de um monte de história que talvez você nem tenha tanto orgulho também das histórias hoje, e quando você vê, a parada não, não tem mais liga, né? E você às vezes fica ali, porra, tentando forçar uma barra tal. E é engraçado que essa parte dos bloquinhos... É, não negando essa minha época de vida também, que acho que foi uma época, porra, irresponsável, irreverente do caralho, que eu, porra, me diverti, tenho muito orgulho de tudo que... das merdas e das coisas boas que a gente fez lá com os amigos, mas é uma coisa que quando a gente olha hoje o nosso momento de vida, talvez não faça mais sentido e está tudo bem, porque as coisas são impermanentes as coisas vão mudando e não adianta ficar se apegando a coisas assim. Então, nessa quando você falou dessa questão de... Eu que eu consegui ver um paralelo muito claro de demitir e, e buscar pessoas mais positivas para esse momento de vida, eu vejo que é uma das maiores dificuldades da galera que está enfrentando essa transição, é se sentir sozinho na parada, porque olha para os amigos, porra, ninguém entende o que você fala e acha que é maluco, olha para os colegas de trabalho, todo mundo te acha, porra, porra louca, a família, pior ainda, pais, que viveram num ciclo completamente diferente, aí você fala, fudeu, porra, vou me reprimir de novo, porque não tenho com quem nem conversar sobre essas ideias malucas na minha cabeça, né? Então imagino que muito da galera que você ajuda tem um pouco disso também, né? Como é que é essa dinâmica aí que você vê com a galera? É, cara, é, é muito difícil. E assim, é, é você entender, cara, que, o, eu, mais uma vez, o esporte traz isso, né? É, você tá sentindo o treinamento, quanto mais você sofrer no treinamento, menos você vai sofrer no dia da, da, da prova, né? no dia da competição. É, então é um pouco disso, cara. Tipo, cara, é, entende que, que esse sofrimento, ele faz parte do teu trajeto, entendeu? Agora você está se sentindo sozinho porque você está no início de uma jornada, né? Então, essa galera que está aqui perto não entende ainda o que você está fazendo, mas a galera que entende está logo ali na frente. Então, assim, é um deserto que você vai precisar atravessar, vai queimar o pé, vai passar por vários desconfortos, mas ele é passageiro, ele é temporário e ele é necessário para você chegar do outro lado da ponte, entendeu? É um caminho meio meio de topado e arranhão, mas que não são dores isoladas, de sabe? Você precisa acreditar que, que, que aquilo ali é uma passagem, entende? É um caminho vai ser percorrido. E aí eu acho que a coisa fica mais fácil. Só que quando você entende que você não está sofrendo à toa, que essa, que essa angústia não é à toa, que é só um caminho e é temporário. E, ah. e é o que eu costumo dizer, cara, desistir não encurta o processo. Entende? Então, assim, se está doendo, é, não adianta você desistir, sabe? Porque depois para recomeçar vai ser mais difícil e você vai ter que passar por isso de novo. Se tivesse um, cam um caminho alternativo a esse, ok, mas não tem. É, o único caminho que tem é esse e a gente precisa seguir. Sem dúvida. E seguindo, você vai acabar se conectando com novas tribos, com novas pessoas, e Sim. porra, se você se abrir para o novo, né, e tiver curiosidade para sair ali da sua zonazinha, os mesmos locais, as mesmas, os mesmos grupos, você vai ver gente botando a cara aí, porra, isso é fenomenal, como em tão pouco tempo, você encontrando boas comunidades e bons grupos, você consegue ter uma mudança de contexto absurda, né. Absurda não, eu tô, eu tô fazendo há 10 meses, eu tô nessa, e cara, já tenho amigos que parece que são da vida inteira, cara. É, sabe? Porque assim, é, é, são, são dores muito similares. Chega a já passa, né? São medos, é similares. Então, tem muita congruência com você. Conversa, tem muita sintonia do que está sendo falado sobre futuro, sobre alternativas, sobre possibilidades. Sabe, tem muita coisa em comum. Entende? E o que eu gosto de dizer, esse, esse lance de demitir, eu concordo perfeitamente. Mas você não precisa matar a pessoa, né? Você, precisa continuar, você pode continuar gostando, você não precisa deixar de fazer uma ligação com a pessoa agora. e falar só. Assim, seu filho da puta, não me liga mais, meu teu deus não precisa fazer isso. Você só... Né, se é que tua vida ali não precisa estar tão perto. Mas, obviamente, se a pessoa precisar de você, você estaria pronto para ajudar e vice-versa. Né? É só o fato de, de você estar é, convivendo né, o tempo inteiro. Às vezes, de fato, não faz mais sentido. Mas, cara, eu, eu, eu hoje é, converso com pessoas incríveis e que são novos amigos, assim, mas que eu tenho um carinho, um, um apreço, um prazer enorme de estar perto, cara. Foda. Bom. O ruim é isso, né, cara, que te, muitas vezes conhece, por exemplo, a Flávia, que falou de mim pra você e tal. O Flávia mora no, no sul da França, né? Então, pô, eu vi a Flávia pessoalmente uma vez, eu sou de escuro, eu estou com 40 anos. Então, sabe, dá vontade de sentar pra tomar uma cerveja, pra trocar uma ideia, pra encostar, sacou? Pra... E aí você acaba conhecendo pessoas que moram longe, que estão longe porque a tecnologia trouxe tudo muito pra perto, né? Sem dúvida. Mas que quando a conexão é verdadeira, mesmo com essa distância, mesmo encontrando uma vez ao ano, quando encontra, rola uma conexão foda, é verdadeiro pra caralho. Muito. E às vezes a gente tem pessoas ali do lado, convivendo todo dia e nem se chegam perto, né, isso daí. É eu com equipes remotas, porque eu sempre trabalhei, fiquei 10 anos na L'Oréal, e tal, então sempre trabalhei muito presencialmente com equipe, caralho é quatro. Só que chegou um tempo que eu entendi que o valor de liberdade geográfica era muito importante para mim, eu queria rodar o mundo, conhecer um monte de coisa diferente, e aí passei a, criar a equipe equipes 100% remotas. que é engraçado que você até nem se toca que você nunca viu a pessoa, quando você vê... A primeira vez você fala, caralho, já dessa altura tal a, minha equipe, a gente fez uma imersão em janeiro e eu não tinha encontrado com acho que duas pessoas da equipe E aí um eu falei, porra, não fazia ideia, tipo, era meio diferente assim né? E aí, mas eu, porra, me sinto muito próximo da galera né Então não é uma questão, dá para você encontrar caminhos Mas com certeza o presencial tem uma mágica diferente O toque tem uma pegada é, que, que gera uma conexão ainda maior a energia, cara. A energia. Né? Essa coisa é. da pele, né? Da mão, apertar a mão, é. né? dar um abraço. Não. A energia é foda, cara. Foda. Agora, deixa eu te perguntar, é, qual foi o melhor conselho que você já recebeu na vida? Ou ultimamente, porque a gente recebe vários, né? É. é. Cara, foram tantos, cara. meu pai é um cara muito sábio, bicho. Meu pai é um cara muito sábio. É, mas, cara, eu acho que consistência, cara. Consistência. Seja consistente que, que, que a coisa acontece. Eu acho que foi o que mais me marcou, assim, sabe? Porque, mais uma vez, cara, o esporte, você precisa. Cara, eu tenho uma história do esporte que eu conto no início da minha palestra, cara. Eu, eu comecei a revelar com 10 anos de idade, é, com a promessa de que promessa, não, né? Me disseram que com 11 anos eu poderia me federar, que era a idade mínima, pra me federar e começar a competir. eu falei, ah, cara, vou, vou largar, cara ficar treinando um ano sem, sem competir. Eu falei, não, eu vou conseguir, eu vou, vou, eu vou ficar. Meu pai falou que eu ser consistente, eu vou, vou ficar. Quando eu, quando eu estrear, eu vou ganhar de todo mundo, né? Porque foi eu que treinei mais tempo. E aí eu fui lá me federar, tudo feliz, tinha me dado a informação errada, só podia me federar com 12. Eu falei, porra, o cara, o mesmo prego, batendo no mesmo lugar. Eu falei, cara, não, beleza, vou, eu vou continuar. E, cara, eu continuei, cara, novo, continuei treinando mais um ano. E aí eu fui lá com 12, me federei e fui estrear. Eu falei, porra, agora eu vou, vou deitar, né, família toda, foi assistir e tá? tal, agora eu vou, vou ganhar. E o Reino é como se fosse a Fórmula 1, tem várias etapas, né, que, que somam os pontos e no final tem o um campeão estadual. Tu falando do campeão estadual isso, tá? E aí eu fui lá achando que, que, que eu tinha treinado dois anos e eu ia ganhar. Aí a primeira prova daqui, ano né, eu perdi. A segunda eu perdi, a terceira eu perdi, a quarta eu perdi, a quinta eu perdi, a sexta eu perdi, a sétima e última eu ganhei. E dali, irmão, eu fiquei 34 provas invicto, cara. Foram sete anos invicto, e aí daí tá toda a minha história, né? seleção brasileira, o cacete. Então você vê, né? A força que, que um pouquinho a cada dia, a consistência traz, entende? Então, assim, eu podia ter existido uma, podia ter existido duas, mas assim, o sim, né, a vitória ela é construída por muito não, cara. Muita derrota, muita porrada. Porque ninguém vê, né? Porque a gente não está lá vê. no Instagram, não, que a gente recebe todo dia, mas quando a gente ah. sobe no palco lá com o um troféu, aí a galera vê. Então, tem essa ilusão que é, infelizmente, Instagram é uma puta ferramenta de distribuição, de conexão, de, de impacto, mas que se você não tem esse olhar consciente, né você a, a plataforma pode se tornar muito tóxica e pode ser uma, uma grande vitrine de comparação de, de vitórias, sendo que a vida, como você acabou de falar, não é só feita disso. E, então, é eu acho que é um, é um alerta que muita gente aí é responsável, a galera porra né, boa tem falando muito, levantando essa bola, mas tem muita gente que usa da fragilidade da galera para criar um discurso bem apelativo, bem ilusório, de facilidades, que porra tá fudendo com a vida de pessoas, e pessoas estão tomando decisões radicais em busca de decisões, e depois se pode mais ainda. Então, é, sei que a gente trocou uma ideia e tem um pensamento parecido com isso. E queria só ouvir um pouquinho da sua opinião para gente passar aí. Pra fazer. É, esse, esse negócio da comparação, cara. É, principalmente se tratando do no Instagram, é, é, a comparação ela é muito, muito cruel, cara. Porque, assim, vamos lá, eu vou, eu vou me comparar com você, tá, Ian? E aí eu tenho acesso a você como? No teu Instagram, eu vou olhar teu Instagram ali. Pô, mas esse aí é o Ian? É, é o Ian, mas é uma parte do Ian. Né? É a parte que você editou, que você escolheu colocar, que você, assim, tá tudo certo, entendeu? Esse é o Ian. mas esse é o palco do Ian. Sacou? Esse é o lado que você escolheu colocar, que você escolheu botar ali. E aí, nesse momento, você vou estar comparando o teu palco com os meus bastidores, cara. Entende? Isso, bicho, é muito perigoso, cara. Muito pra gente que é de verdade, e faz questão de dividir a verdade. Gente, tem edição, tem repetição, tem às vezes, você demora uma semana para conseguir gravar um vídeo de 15 segundos. Porque não ficou bom, porque você não tá com a cara boa, porque você não tá com a cabeça boa, porque não tá legal, porque enfim. E quando sai, ó, né, a gente faz de propósito, pra parecer que foi natural. Né, faz parte do game, mas, assim, é importante as pessoas saberem que tem muita derrota atrás daquele vídeo bacana, atrás daquele discurso, isso tudo é verdade, né? Mas, cara, não é fácil, não é, não é um dia a dia fácil. É O Instagram, é o mundo digital é uma selva, cara, é uma selva, que tem pessoas maravilhosas, cara. Mas, porra, você tem que sair na porrada todo dia e muitas das vezes é contigo mesmo, é. entendeu? São maluquices que você coloca na tua cabeça, enfim, mas é uma selva, cara. Foda. sem dúvida. Deixa eu te perguntar, Cobra, o que é riqueza para você hoje? Cara, riqueza e sucesso, cara, para mim, é você ser você na sua máxima potência, cara. É você ser rico é você ser você em toda, na sua máxima potência, eu digo na, na, na questão consciente também, entende? É você sim trabalhar para ganhar a tua grana. É, e não tem quantidade. É, é o quanto fizer sentido para você. Mas você entender que aquela grana ali é importante, muito importante, é muito bom ter. Mas que ela tem o lugar dela entende que a resposta não é essa, saca? Que ela é um, ela é um, te dá liberdade, tá? A Grande te dá liberdade, mas é, se você trabalha achando que a resposta é o dinheiro, você se ganhar dinheiro, você você vai entender que você perdeu tempo, sacou? Isso é muito doido, porque é, aqui no estado, aqui no Brasil tem muito menos suicídio do que nos Estados Unidos, por exemplo, porque simplesmente as pessoas não conseguem ganhar dinheiro, então elas morrem achando e não é, morre de, de se matar. Elas morrem de morte morrida, porque e não conseguiram ganhar dinheiro e morrem achando que a resposta é o dinheiro. Só que lá, como o consegue ganhar o dinheiro, o descobre que a resposta não é essa e se mata, brother. Olha que doideira. Foda. Então, riqueza, pra mim, cara, é, é, é, é, um, é, um, é, um, é um equilíbrio não para de dinheiro, mas é uma harmonia de coisas que estão tá na sua máxima potência. Se você, na sua, seu pai melhor que você pode, seu irmão melhor que você pode, ser um marido, um profissional, enfim, uma pessoa, cara. Você tá, a gente está escrevendo nossa biografia diariamente, né, cara? E esse confronto com a morte, eu tenho isso como exercício na minha mentoria. E a hora de você olhar pra trás e falar assim, cara, você retifica ou você ratifica a biografia que você escreveu? Cara, a grande maioria retifica. A grande maioria nega a própria história, saca? Porque tá escrevendo uma história de merda, cara. Tá escrevendo uma biografia escrota, sabe? Não vai ser lembrado nunca, tá, tá no mundo a passeio, entende? Foda. E isso é pobreza, entende? Isso pra mim é pobreza. Foda. E do outro lado, então, não do outro lado, mas seguindo essa, essa lógica, o que, que liberdade hoje significa pra você? cara liberdade é você poder fazer o que você quer é, a hora que você ir assim mais vezes possíveis entendeu não é a hora que você quer e, e aí que tá, é uma coisa muito central tá de uma, de uma falsa liberdade né é, quando você diz que disciplina traz liberdade isso a pessoa não entende né? tipo, se pô, disciplina é aquela coisa né, que você precisa estar tá fazendo como se tenta, traz liberdade porque te, te abre a cabeça quando você tem disciplina para fazer as coisas na hora certa sobra tempo para você fazer outras coisas tem então, é fazer o que você quer mais vezes. E aí, para isso, isso, precisa organização, precisa disciplina, para que sobra tempo para isso. E, e você entender que, que para você ter liberdade, às vezes e muitas vezes, você fazer o que é necessário. E que você não está afim de fazer. E esse lance que a gente está falando aqui, de, de, de achar o um propósito, de ser feliz com o que faz, a gente não é feliz o tempo inteiro. Mais uma vez, a gente precisa ser digno, cara. precisa ser íntegro, sacou? de dizer que assim tem coisas que são chatas de serem feitas dentro do trabalho. É, o todo, eu amo de fato fazer, amo ler sobre o que eu leio, é, assistir vídeos, pô, tratar tocando essa ideia contigo aqui, é o máximo, mas tem coisas que são um saco, mano, de fazer e são necessárias, né, Foda. Meu rei, te perguntar agora pra finalizar, uma frase aí que te inspira, que você gostaria que inspirasse todos os dias a galera aí pelo mundo, se pudesse botar lá outdoor na lua, seria essa frase. Cara, sem dúvida, sem dúvida, é o meu slogan, cara. No veneno existe a cura. Sem dúvida nenhuma, se eu pudesse botar isso na lua, meu irmão, para as pessoas entenderem. E não é só uma frase bonita, não é só porque meu sobrenome é Cobra, eu usei para mim porque sim, por meu nome e tal, mas isso faz muito sentido para mim, cara. É uma loucura subir no palco hoje para dar palestra é, e entender que isso era uma dor minha, absurda, cara. Eu tinha dor de barriga na, na, na escola quando eu tinha que apresentar qualquer coisa na frente, entende? E hoje eu trabalho com a minha cara, bicho. Eu, eu, eu, eu sou palestrante e eu amo fazer isso, sabe? E, assim, e essa era a minha dor, cara. Esse era o meu veneno. Entende? A gente na cara, eu era tímido. Então eu vivi muito tempo dizendo que eu era tímido, dizendo que eu jamais faria isso e tal. E ali estava a minha cura, entende? Então muitas vezes a gente enaltece o que a gente tem de bom é, e deixa debaixo do tapete as nossas dificuldades, sendo que às vezes a solução está ali debaixo do tapete. Sabe? Está no teu veneno, está na tua dor. Então tem que enfrentar, brother. Porque o veneno, no, no veneno existe a cura. Eu acredito muito nisso, cara. Muito bem. Foda. Muito foda. nem Nenhum também dizia eu prefiro ser... É, bom, é, eu prefiro ser completo do que ser bom, né? então você tem que abraçar sua sombra mesmo porque só assim você vai ser realmente uma pessoa autêntica, completa e viver a sua arte. Né? Com certeza, cara, cara, muito foda, muito bom mesmo, cobra obrigado aí para essa trocação de ideia. Agora me é. fala, acho que a galera pode acompanhar um pouco mais o seu trabalho, encontrar um pouquinho mais aí sobre todas as mensagens e impactos que você está gerando no mundo. Então cara, eu estou, como te disse, muito pouco tempo fazendo isso, então por enquanto eu estou só no Instagram. Mas daqui a pouco eu tô lançando meu podcast aí também, que eu vou estar tá falando sobre. É, contando causos, né? É, de, de relacionamentos e tal. Mas hoje é o Instagram, cara. Eu faço like todos os dias. É todos os dias úteis, né? É, só final de semana feriado que não. Senão minha mãe me larga. <risos> mas faço like todos os dias, meio dia e 13. Tá? E, e tem meu conteúdo no Instagram aí também e tal. E aí daqui a pouco eu tô indo pro YouTube, daqui a pouco eu tô, tô, tô botando a cara em outras plataformas. Mas hoje é o Instagram. O método cobra, Método Cobra. Fechou. Top. Cara, obrigado, foi papo muito, muito, muito foda mesmo, curti bastante. Obrigado aí pela sua sabedoria, compartilhar, pela sua vulnerabilidade, e a gente vai se trocando aí pelo mundo. Com certeza, irmão, obrigado pelo convite, tá, cara? Foi uma honra um trocar ideia contigo, velho. Ótimo. Valeu, irmão, gratidão, um cara, valeu. Valeu, tamo junto. Abraço, irmão. E aí galera, curtiram esse bate-papo com Cobra? Animal, né? O cara é um puto exemplo e sem dúvida te inspirou aí para seguir em frente de maneira mais resiliente, de maneira mais forte para conquistar tudo aquilo que você quer conquistar, né? Valorizando o essencial, sem se perder diante de todas essas armadilhas do ego, armadilhas da sociedade aí que vem te ditando certo e errado. Você precisa encontrar o seu próprio caminho. E se você gosta de outras conversas como essa, dá uma olhada aí nos episódios passados de podcast, porque eu venho falando com muitas outras pessoas inspiradoras, assim como Cobra, e com certeza, através das histórias e das práticas que a galera compartilha, você vai seguir em frente aí, reinventando a sua carreira com muito mais qualidade e sentido. E se você precisar de uma ajuda com outros formatos de transformação, dá uma olhada aí na descrição, e com certeza você vai encontrar algo que eu possa te ajudar, beleza? Até a próxima!